Tudo bem? Eu sou o Lucas, eu sou um dos editores do História na Wiki, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a Wikipédia. Queria agradecer a Anitta e o Cadu pelo convite, eu dizer que é muito legal estar aqui, é né? muito bom ter o um espaço aqui do Historiarse para falar um pouco sobre o nosso trabalho. Bom, gente, a questão que vai nortear hoje nossa conversa é a questão da confiabilidade da Wikipédia. Muita gente pergunta, né? A Wikipedia é confiável? E essa é uma pergunta que é mais complexa do que ela parece ser. Porque não tem como responder sim ou não para isso. Né? O que eu acho que a gente pode fazer é estabelecer alguns critérios relacionados tanto à comunidade da Wikipedia, as práticas de comunidade da Wikipedia, quanto às práticas e regras de edição da Wikipedia. E a partir delas, né, estabelecer critérios práticos para que a gente possa olhar com um verbete e saber se a gente pode ou não confiar naquilo, naquilo que ele está falando. Bom, gente, então a primeira coisa que tem que ser dita é que a Wikipédia ela é uma comunidade, né? Ela é uma comunidade voluntária, né? Estabelece através de uma prática em específico e em comum, que é a edição de verbetes. Essa comunidade ela constantemente uh, é mediada, né? Tanto nas suas relações Uh, entre editores quanto em, em questões relacionadas ao texto, né? ao que é inscrito no verbete, o que, que vai ficar na wikipedia, né? o que vai ser excluído da wikipedia. É importante dizer nesse caso que essa verificação, essa análise, digamos assim, né? ela se dá após as edições, ou seja, tudo que eu editar na wikipedia vai ficar automaticamente publicado. Né? Quando, eu, quando eu publicar, depois que eu publicar, automaticamente aquilo fica publicado. O que vai dizer depois se aquilo vai ficar ou não é o entendimento da comunidade né, em relação à pertinência daquilo dentro das regras da Wikipédia. Então, eu diria que, nesse caso, a Wikipédia é muito mais uma questão do que fica do que o que entra. Né? A gente pode fazer edições na Wikipédia, mas se elas não seguirem os padrões determinados pela comunidade, ela não vai, não vai continuar lá. Né? Ela, muito provavelmente, vai ser excluída. No mínimo, o que vai acontecer é que aquela edição ela vai ser questionada. Né? A Wikipédia tem uma aba no canto superior esquerdo, em verbete, que é a aba de discussão. Nessa aba de discussão, editores e editores uh, debatem os assunto dos textos, né? debatem o, aqueles artigos em específico, uh, e podem questionar várias questões relacionadas às regras da Wikipédia. Né? Se o verbete não estiver seguindo as regras da Wikipédia, certamente ele vai ser questionado pela comunidade. Então, a comunidade da Wikipédia ela age sobre o texto, né, sobre o verbete, de maneira a analisar também né, e a verificar se aquilo que aquele assunto que está lá pelo menos traz referências. né, Tem uma regra na Wikipedia que pede pelo menos duas referências em cada verbete e às vezes essas regras não são seguidas. né, E muitas vezes esses verbetes são excluídos, muito porque Uh, às vezes não tem fonte suficiente para cobrir um assunto, então aquele assunto provavelmente não é importante para dar na Wikipedia. Né? Não tem uma notoriedade em relação aos outros verbetes da Wikipedia. Mas uh, também pode ser que aquele verbete receba um aviso. E esse aviso pode ser o nosso primeiro critério prático em relação à confiabilidade de verbetes. No Do topo dos verbetes, muitas vezes, tem infocaixas, né? caixas informativas em formato de texto que nos mostram se aquele verbete, por exemplo, traz referências no corpo do texto, mas que não cobrem todo o texto, ou seja, algumas partes daquele verbete não são verificáveis. Ao mesmo tempo, pode ser que algum verbete em sua totalidade não seja verificável. Por exemplo, um verbete que traz referências no final do texto como referências bibliográficas, mas que não aponta no corpo do texto, depois de cada frase ou de cada parágrafo, aonde que aquela referência foi utilizada, esse verbete também vai receber uma, uma caixinha lá em cima, né, dizendo que ele cita fontes ao final do texto, mas que essas fontes não são citadas no corpo do texto. Por outro lado, tem verbetes que não citam referências. Então, eles podem ser excluídos, mas também podem receber um aviso lá em cima, dizendo esse verbete não se dá fontes confiáveis. Por favor, né, tente adicionar a fontes nesse verbete, pois conteúdo não verificável poderá ser excluído. Então, o que se estabelece nesse sentido é uma dinâmica de comunidade que age né, no sentido de uh, manter a Wikipédia verificável e confiável em seus textos. Né? E isso está relacionado a regras da Wikipédia. Né? E a gente pode destacar aqui, primeiro, né, os cinco pilares da Wikipédia. Os cinco pilares, eles são regras gerais, né, que definem o caráter da Wikipédia. Então, para não ficar citando pilar por pilar, uh, esses pilares eles estabelecem o caráter enciclopédico da Wikipédia, ou seja, o um caráter compilatório, de uma, de uma fonte terciária, ou seja, uh, precisamos de fontes secundárias na Wikipédia, né? eu não posso fazer pesquisa inédita na Wikipédia, ou seja, se eu estiver analisando uma fonte na pesquisa que eu faço, eu não posso ir lá e escrever a minha análise de fonte na Wikipédia. Não é para isso que serve, a Wikipédia é uma enciclopédia e ela deve compilar fontes que já trataram sobre algum assunto específico, para fazer com que aquele verbete cubra né, uh, o texto de uma maneira imparcial. Né, sem que eu a minha opinião. Em relação à opinião e à imparcialidade, elas estão relacionadas também ao pilar, que diz que a Wikipédia ela deve seguir um ponto de vista neutro. Ou seja, os verbetes não podem nem emitir opinião do editor e nem estar enviesados em relação ao assunto. Por exemplo, pode ser que eu escreva um verbete sobre um político e que eu não goste daquele político. E sendo a Wikipédia um site amplamente acessado uh, e também editado por vários editores, né, não tem por que a minha opinião tá ali. Né? Não é a intenção da Wikipédia que eu manifeste a minha opinião. A minha opinião pode ser manifestada nas minhas redes sociais, uh, eu posso escrever um artigo acadêmico sobre isso, né, mas o que a Wikipédia deve fazer deve ser de maneira neutra, de maneira imparcial, trazer um estado da arte em relação àquele assunto. Né, trazer informações gerais que permitam as pessoas conhecer melhor aquilo e conhecer melhor aquele assunto dentro da totalidade também de abordagens que se tem em relação a ele. Né, então, se eu estiver escrevendo um verbete sobre um político, por exemplo, eu não posso pegar uh, apenas fontes favoráveis a ele, por exemplo, sites ligados àquele político e a, ou apoiadores daquele político e colocar essas informações no verbete. Né, o que eu preciso fazer é pegar fontes de jornais, de revistas, de, de artigos acadêmicos, de periódicos, de repositórios, etc, e a partir disso, né, fazer uma triagem, ver da quais são as melhores fontes que dizem sobre aquilo, e essas fontes elas são colocadas na Wikipédia a fim de dar uma noção geral sobre aquele tema. Existem também algumas exceções em relação a isso, como por exemplo, critérios científicos, consensos científicos. Um dos exemplos que a Wikipédia dá em relação a isso é o garbete da Terra, eu não posso chegar no verbete da Terra e dizer a Terra é plana, porque isso é uma visão minoritária em relação à Wikipedia, em relação à Terra, desculpa, e a ciência, e os cientistas, eles têm um consenso de que a Terra é esférica. Ou seja, por mais que algumas pessoas uh, achem que a Terra é plana, essa visão minoritária, ela não deve ser colocada no verbete Terra como algo que é um consenso, como uma visão majoritária em relação àquilo. E essa é outra questão relacionada à neutralidade do ponto de vista. A neutralidade do ponto de vista e a parcialidade, elas são relacionadas também ao espaço que se dá a cada questão do verbete. Ou seja, se eu tenho duas teorias em relação à Terra que são teorias amplamente aceitas, elas devem ser tratadas como teorias amplamente aceitas. Se eu tenho uma teoria amplamente aceita e uma teoria da conspiração, a conspiração não deve pesar mais que a teoria científica. Outro pilar da Wikipédia né, vai nos dizer que ela é de licença livre. Isso diz respeito à livre edição e também diz respeito à livre reprodução do conteúdo da Wikipédia. Então, ao mesmo tempo que eu posso uh, postar o conteúdo na Wikipédia, né, eu posso também uh, reproduzir aquele conteúdo que já está na Wikipédia. O que eu não posso fazer, em hipótese alguma, é copiar conteúdo externo à Wikipédia e jogar lá como se fosse um conteúdo uh, que foi feito através de fontes secundárias sobre o assunto, né? porque não foi feito, que é a simples é né? um plágio em relação a outra fonte de conhecimento, outra fonte de informação. Então uh, eu posso inclusive, em relação a essas cópias da Wikipédia, em relação a essas reproduções da Wikipédia, uh, ter fins lucrativos em relação a isso. O que eu preciso fazer é dizer que aquela informação, ela foi tirada da Wikipédia e utilizar uma licença também livre, que permita a reprodução desse conteúdo né? e permita a alteração desse conteúdo. Por fim, uh, os pilares também garantem que a Wikipédia uh, tenha essas regras fixas, ou seja, essas regras elas são as regras principais da Wikipédia né? e elas não estão em discussão. Né? Você precisa seguir esses padrões. O que existe, por outro lado, são as regras secundárias. Um exemplo de regra secundária que também nos permite observar como funciona a comunidade da Wikipédia, é a regra referente à edição que foi votada no dia 4 de outubro de 2020 e diz respeito apenas à Wikipédia em português. Ou seja, as regras secundárias elas podem ser votadas e podem ser mudadas por cada comunidade da Wikipédia, lembrando que a Wikipédia é formada por línguas autonomamente. Então no dia 4 de outubro de 2020, a comunidade da Wikipédia em português, depois de uma longa discussão, de uma proposta formal e de uma votação, decidiu que não mais se poderia editar a Wikipédia, os verbês da Wikipédia, sem uma conta. Ou seja, se antes eu poderia editar na Wikipédia uh, sem estar logado, deixando apenas o meu IP no histórico de edições, hoje eu preciso ter uma conta e assim uh, deixar lá na Wikipédia, né, no histórico, o nome do meu usuário. Não preciso botar meu nome próprio, não preciso de nenhuma informação minha, né, mas eu preciso ter um usuário para editar. Isso, pessoal, tem a ver também, eu acredito, com a questão da confiabilidade da Wikipédia. Por quê? Os editores mais experientes da Wikipédia, aqueles mesmos que eu falei que uh, verificam o seu conteúdo, uh, perceberam que boa parte das edições que eram desfeitas na Wikipédia, das reversões de edições na Wikipédia, eram feitas em cima de edições feitas por IPs, ou seja, por usuários que não estavam logados na Wikipédia. Essas edições né, desfeitas, elas poderiam dizer respeito a dois tipos diferentes de edição. Né? Por um lado, a edição de usuários não experientes, né, usuários inexperientes, novatos na Wikipédia, que não conheciam as regras da Wikipedia profundamente, ou que não conheciam nem um pouco as regras da Wikipedia, e acabavam editando a Wikipedia achando que estavam fazendo uma coisa certa, mas estavam fazendo errado. Essas edições não poderiam se manter na Wikipedia. Por outro lado, tínhamos os vandalismos, que eram edições feitas na Wikipedia de má fé, né, e que podiam dizer respeito, por exemplo, a apoiadores de um político que iam lá falar coisas boas dele, só que isso não tinha nada a ver com as regras da Wikipedia, não estava dentro dos padrões, ou até mesmo pessoas que não gostavam de um político iam na Wikipédia para falar mal dele. Então esses usuários mais experientes perceberam que perdiam muito tempo na Wikipédia desfazendo edições por IPs. Então, com o intuito de otimizar o tempo e o trabalho na Wikipédia a fim de que esse trabalho seja feito para construções na plataforma e não para destruções na Wikipédia, no sentido de desfazer uma edição, esses usuários então uh, propuseram uma uma alteração dessa regra né, e uh, votaram, né, depois de um tempo de, de discussões, que na Wikipedia em português não se poderia mais editar sem uma conta. Esse pessoal é um exemplo né, de como a Wikipedia enquanto a comunidade está preocupada né, em uh, fazer com que seu conteúdo seja melhor visto, né, seja mais confiável, seja mais verificável né, e que siga as regras. Portanto, as regras da Wikipedia né, são um critério da própria plataforma para confiabilidade. A gente sabe, nesse caso, que se um verbete seguir as regras da Wikipédia, estiver em conformidade com os cinco pilares, a chance de ele ser mais verificável e, consequentemente, mais confiável, é maior. Um verbete bastante verificável, ele nos permite refazer aquele caminho. Né? E a gente pode saber, sim, que aquele verbete ele não tem nada a esconder. Aquela pessoa que fez aquele verbete, ela faz aquele verbete de boa-fé, né citou as suas fontes e me permite entrar naquela fonte, por exemplo, e ver se eu posso confiar nela ou não. Tem um usuário muito experiente na Wikipédia, o Sturm, que ele fala que a Wikipédia é tão boa e tão confiável quanto as fontes que nelas são utilizadas. Então, quanto melhores as fontes foram utilizadas e quanto melhores fontes forem utilizadas, mais confiável e mais verificável e melhor a Wikipedia vai ser. Outro critério prático pessoal que a gente pode encontrar para identificar um verbete bastante confiável é o critério dos verbetes bons e dos verbetes destacados. Verbetes bons e destacados eles são apontados por estrelas no canto superior direito da tela, do computador. Assim, a gente pode perceber que quando a gente tem uma estrela prata, ela está referente a um artigo bom. E quando a gente tem uma estrela dourada, a gente está vendo uma, um artigo destacado. Esses dois tipos de artigo, eles passaram primeiro por uma indicação, ou seja, algum usuário leu aquele verbete, viu que ele era de boa qualidade e indicou que esse verbete é uma votação. Essa votação, ela pode ser uma votação para verbete bom ou destacado. E muitas vezes os verbetes são levados para a votação por um destaque e acaba se votando que eles sejam bons. Esse destaque, do verbete, né, significa que além de seguir muito bem as regras da Wikipédia, ele também seguiu muito bem o livro de estilo da Wikipédia, que é um manual geral sobre como que os verbetes devem ser escritos. Já o verbete bom é um verbete que também segue essas regras, mas que ele não está com uma qualidade tão alta quanto um verbete destacado, que geralmente traz mais referências do que um verbete bom, e também muitas vezes pode trazer edições de código-fonte muito mais complexas, permitindo também que se tem uma, uma navegação menos linear no verbete, permitindo que se pule de um ponto para o outro através de referências. Então, sempre que a gente vir um verbete uh, com uma estrelinha dourada ou prateada no seu canto superior direito, a gente pode confiar que aquele verbete ele é de bastante qualidade, aquele verbete ele foi verificado e analisado por editores bastante experientes, inclusive mudanças no meio desse processo foram feitas e assim eles estão bem direcionados né, aos critérios que a Wikipédia estabelece para edição. Outra coisa que é importante dizer é que na Wikipédia a gente enfrenta também alguns problemas relacionados àquela própria imparcialidade e neutralidade. Se a neutralidade e a imparcialidade elas são também estabelecidas através da pluralidade de fontes da pluralidade de abordagens que se dá em relação a algum assunto, a Wikipédia, pelo menos no que se refere ao conteúdo de história destacado, ou seja, conteúdo de muita qualidade de história, ela uh, traz uh, uma história principalmente contemporânea e europeia. E no que se refere às biografias também, né, traz biografias de homens brancos europeus, na maioria das vezes. Ou seja, pessoal, a Wikipédia acaba tendendo em seu, em seu conteúdo né, a um, um viés. Né, ela é enviesada em relação uh, a assuntos específicos né, e a pessoas específicas. Um dos desafios da plataforma nesse caso é fazer com que cada vez mais mulheres sejam biografadas, cada vez mais sujeitos negros sejam biografados e também que cada vez mais sujeitos LGBTs sejam biografados. Ao mesmo tempo, um dos desafios é que a história da Ásia, e da África e da América Latina, no que se refere a períodos não contemporâneos, sejam cobertos na plataforma, né? então cada vez mais é preciso que as pessoas uh, busquem né, editar e busquem criar verbetes relativos a assuntos que não estejam ligados à, à história da, da Europa né, e também que não estejam ligados à história contemporânea. O que não impede, é claro, né, de que a gente coloque verbetes sobre esses assuntos na Wikipedia. Sempre que a gente puder contribuir com a plataforma é muito bem-vindo né, essa contribuição. Existem, pessoal, no entanto, Uh, alguns projetos né, que visam uh, quebrar e preencher essas lacunas. Né? A gente chama de lacuna de gênero e a gente chama de lacuna de raça na Wikipédia. Né? E isso se reflete também em outra questão, que é que a maioria dos editores da Wikipédia são homens e que a maioria dos editores da Wikipédia também são brancos. E gente, é esse é o trabalho que a gente faz na História da Wiki. Né? A gente tenta aproximar cada vez mais as pessoas Uh, desse, dessas questões da Wikipédia, né? referentes à sua comunidade e as suas regras, para desmistificar um pouco os usos da Wikipédia, né? e para que cada vez mais as pessoas se aproximem, tanto das edições, quanto de uma leitura crítica em relação à plataforma. Né? Então, pessoal, para finalizar, eu acho que o que eu preciso dizer aqui é que nada substitui uma análise crítica dos verbetes. Assim como jornais, repositórios de revistas, sites de notícias, a Wikipédia é uma fonte que deve ser questionada. Né? A gente deve olhar para a Wikipédia com criticidade, levando em conta que bom, a verdade uh, não necessariamente reside uh, naquilo que a gente está lendo, né? que a gente pode sim questionar aquilo e que quanto mais questionamentos a gente fizer em relação a um texto, né, mais provavelmente a gente vai conseguir se aproximar da sua qualidade e da sua confiabilidade. Então, pessoal, foi, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero ter conseguido deixar explícito né? como a Wikipédia ela é gerida por uma comunidade e por regras específicas, e que através dessas práticas de regras de comunidade a gente pode entender se os ervedes, se eles são confiáveis ou não. Queria agradecer mais uma vez a educador pelo convite. É muito legal estar aqui e foi muito bom falar com vocês. Espero, mais uma vez, que tenha sido legal essa conversa, que vocês tenham conseguido elucidar algumas questões. E não se esqueçam de se inscrever aqui no Historiar-se, né? Sigam o historiar no Instagram, uh, se inscrevam no canal aqui no YouTube, compartilhem o vídeo, comentem o que acharam. Se tiverem alguma dúvida também, ao é o que eu falei aqui, podem passar nos comentários, depois eu venho aqui responder. E também queria aproveitar para pedir para vocês acompanharem o história da Wiki. A gente está aqui no YouTube, a gente está no Instagram, no Twitter, e no vídeo Por favor, então, se inscrevam nos nossos canais, né, sigam as nossas redes sociais e acompanhem o nosso conteúdo. Obrigado, pessoal, foi muito bom estar aqui e até a próxima.